Olá, meu nome é Márcio Abreu, estamos aí para mais uma aula nossa de, de ciências, do nono ano. Na aula que eu falei com vocês sobre reações químicas, eu fiquei de fazer alguns experimentos para que vocês pudessem ter uma ideia geral de algumas reações químicas. O que nós temos que lembrar é que para que uma reação química ocorra, você precisa satisfazer algumas exigências para que essa reação química ocorra. Ah, e a principal delas é a afinidade é, para que um elemento reaja com outro, esse elemento precisa necessariamente de ter afinidade com o elemento com o qual ele vai reagir. Para a aula de hoje eu fiz algumas reações simples. Né? Uma delas vocês até é, conseguirão realizar em casa, só que lógico que com a, a supervisão de um adulto. Né? E as outras são reações que você vai ter dificuldade para encontrar é, os elementos químicos. Né? Eu queria primeiro... A fazer uma reação aqui com iodeto de potássio que é uma substância incolor e acetato de chumbo que é outra substância incolor então se eu pegar é, vou pegar um tubo aqui e vou transferir um pouco dessa reação de iodeto de potássio para esse tubo você observa que essa reação ela é que esse elemento ele é incolor Certo? Se eu pegar o acetato de chumbo, que também é incolor, e a gente pode verificar que ele é incolor, colocando ele em outro vidro. Pegar o acetato de chumbo e colocar ele em outro vidro. Com isso, dá para você observar que os dois são incolores. Agora, e se eu pegar, ao invés pegar aqui o acetato de chumbo e adicioná-lo ao iodeto de potássio? Olha a coloração que essa reação forma. Como que você tem duas, duas substâncias incolores e ao adicionar uma outra você passa a ter uma solução com amarelo bem forte disso, né? Isso é uma reação de, de precipitação. Lembram lá que quando nós falamos de evidência de reação, e, e uma evidência que ocorre uma reação, é quando há formação de uma nova substância. Nesse caso, nós pegamos um elemento que era incolor com outro que era incolor e formou um terceiro com a coloração amarela. Então, você observa que aqui formou um precipitado. É, na realidade, o iodeto de potássio, transformou em odeto de chumbo, né? quando ele se uniu ao acetato de chumbo, e nós tivemos a formação também do nitrato de potássio. Então, essa é uma reação. Ah, lembrando que, quando você tem chumbo, esse elemento aqui, você não pode descartar na pia, porque não você polui o meio ambiente. Então, a gente sempre faz o descarte disso aqui da maneira correta. Mas aqui, para você ter ideia, essa é uma reação, reação de precipitação. Então eu mostrei para vocês uma reação de precipitação. Vou mostrar uma outra reação química usando permanganato de potássio, que é aquele comprimido que eu falei com vocês de que você usa geralmente. O pessoal usa para quando a criança está com catapora, uns comprimido roxinho que você compra que você compra na, na farmácia. É, e aí você só macerar esse comprimido que você consegue é, essa reação que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou pegar aqui e vou colocar nessa madeira um pouco de permanganato vou colocar uma quantidade assim de permanganato e potássio vou pegar a glicerina e vou adicionar esse permanganato eu quero que você observe bem o que vai acontecer com isso vamos então, pegar um pouco de glicerina é Lógico que se eu estivesse fazendo isso em laboratório, eu tenho que tomar cuidado sempre para não contaminar o meu, meu produto. Como isso aqui eu só uso para aula, né? não, não tenha um problema com pureza. Então, vou, vou pingar gotas de glicerina sobre o permanganato de potássio. Então, você vai observar que vai começar a... Então né, ele vai começar a dar algumas bolhas, vai começar a sair uma fumaça até essa reação é, ocorrer. O que pode acontecer às vezes é a gente não esse permanganato ele está um pouco com um pouco de umidade. Esse permanganato chegar a dar fogo mesmo, o permanganato tá lá. certo? Então, essa é uma reação exotérmica, é né? uma reação que libera calor. Às vezes você pode demorar um pouco é, com o permanganato, porque se ele tiver com um pouco de umidade, ele demora a, a reação acontecer um pouquinho. E de acordo com a quantidade que você coloca de, de permanganato e de glicerina, essa reação ela vai ocorrer ou mais lentamente ou mais rapidamente, certo? Então esse é um exemplo de uma reação exotérmica, muito exotérmica, certo? E um outro é, exemplo que eu vou utilizar será ah, com sódio, que esse daqui você vai ser difícil de, de você conseguir. É, é sódio, ele, o sódio ele é muito reativo, ele reage até com o oxigênio. Então, ele precisa de ficar guardado em solução. né? Aquele está guardado em querosene. Está em, em meio de querosene. Né? Então, eu retirei ah, um, um pedacinho de sódio. Ele é muito reativo. Ele, em presença com oxigênio, ele pode entrar em combustão. Aquele está guardado no querosene. Coloquei água aqui e coloquei fenolftaleína para vocês... Conseguirem observar a reação e vocês verão como que essa reação ela é muito violenta, né? A reação dele com a água. Isso aí é o sódio em reação com a água, né? É uma reação que libera muito calor. Então a gente coloca a fenoftaleína para ele, para você poder visualizá-lo melhor e, e para mostrar que a reação dele com a água, ele torna o meio da água um meio básico, né? que a fenolfitaleína é um indicador de, de base. Né? Então, é uma reação que, que ocorre é, com muita, muita violência. Né? Então, com isso, deu para vocês terem ideia de algumas reações. Uma reação de precipitação, você pegou dois elementos incolores, o iodeto de potássio e acetato de chumbo, e quando você misturou esses elementos, você teve a, a formação de odeto de chumbo e nitrato de potássio, então formou outras substâncias é, e um precipitado. Se a gente pegasse aquela solução e coasse, você ia ver que no filtrozinho iria ficar a parte sólida, que é o do chumbo, que é a parte que precipitou. Nós fizemos uma reação com permanganato de potássio e glicerina, que é uma reação exotérmica, lembra lá das reações que tem endotérmica e exotérmica? Exotérmica é a liberação de calor. E nós fizemos uma outra reação com o sódio. Colocamos simplesmente água, fenolftaleína e um pedaço do, do, do sódio e você viu essa reação, como que ela libera calor, como que é violenta essa reação. Deu para a gente visualizar o pedaço do sódio sobre a água né, girando. Ali é porque ele está liberando muito, muito calor. Ah, essa, essas reações eu vou deixar junto com o material de vocês. Gostaria que vocês tivessem, observasse, tentasse fazer essas reações. Né? Lá ela já está prontinha, mas que você fizesse para melhorar o seu entendimento. E em outra oportunidade nós teremos outras, outras reações. Muito bom estar com vocês, um grande abraço, bons, bons estudos para todos. Tchau.